Vamos seguir, caminhar? Vamos falar de coisa nova agora Modalidade contratual nova, que é o contrato intermitente É hora de falar dele agora Contrato intermitente ou trabalho intermitente, como você preferir ou contrato zero, contrato vazio, né? um contrato totalmente prejudicial ao empregado. Por que, que é prejudicial, Renzetti? Porque ele vai apresentar e você vai ver insegurança financeira para esse empregado. Na verdade, nesse contrato intermitente, nesse trabalho intermitente, o empregador está transferindo os riscos da atividade para o empregado, está transferindo a alteridade que é vedado para o empregado, porque notem, nós temos alternância desse contrato, nesse trabalho de períodos de atividade com períodos de inatividade. Então, eu só chamo o empregado quando eu preciso, quando tem atividade. E quando não tem, eu não chamo. Não chamo, não pago, o contrato está suspenso. Então, óbvio que isso vai trazer muita insegurança para esse empregado. Esse contrato esse intermitente, contrato zero, pode chamar também assim, numa discursiva, não está ruim não, ou contrato vazio, né? Pois bem, vamos então aqui a redação dele no artigo 443, parágrafo terceiro da CLT, que diz assim... Considera-se como intermitente o contrato de trabalho na qual, no qual a pressão de serviços com subordinação não é contínua, então já notem aqui que ele tirou o requisito da eventualidade, da habitualidade, já falou contínua, já está errada, né? Não é contínua, então já não posso aplicar para empregado doméstico, porque o artigo 1 da Lei Complementar número 150 de 2015 exige... A continuidade, você já sabe que para ser empregado doméstico, tem que trabalhar mais de duas vezes por semana. Então, o doméstico está fora desse trabalho intermitente, já antecipa aos senhores. Então, ele trabalha com subordinação, não tem habitualidade, não tem continuidade. Por quê? Óbvio que não tem, né? Segue lá. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços, trabalho e inatividade. Não trabalho. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Independente de criatividade. Então, quando veio o discurso que todo lugar do mundo tinha essa modalidade, pensava-se em bares e restaurantes, porque é público notório, que de segunda a quinta a movimentação é pequena, é menor. Mas sexta, sábado, domingo, domingo parcialmente, para do almoço, fica lotado. Então, justificava-se esse trabalho intermitente para essa categoria. O que, que a reforma fez? Colocou para tudo. Só uma categoria gritou, pulou e conseguiu. A exceção aqui então independente da atividade de empregado empregador exceto você pode perguntar em prova para os aeronautas regidos por legislação própria então por pressão do sindicato que é muito forte dos aeronautas que ameaçaram eles ameaçaram isso é verdade nos né, bastidores lá da reforma eu que participei fiquei nos bastidores com a professora Vólia Bonfim lá no Congresso a gente acompanhou isso aí bastante a professora Vólia foi bem ativa na reforma eu acompanhei ela ajudei em alguns momentos então a gente viu nos bastidores essa pressão e era, de fato foi isso mesmo, o sindicato forte dos aeronautas ameaçaram uma grande greve. Então se eles não fossem excluídos desse trabalho intermitente, eles iam parar, ia ser um colapso total e de fato conseguiram só com pressão. né? Mas o doméstico, só para recapitular, eles estão fora. Doméstico, a própria lei no artigo 1º da 150 de 2015 exige lá a continuidade, não esqueçam disso. Pois bem, então, vamos então agora ver a regulamentação desse trabalho zero, contrato zero, que sem dúvida, ele é muito prejudicial para os empregados. Vamos começar com o artigo 452A da CLT no seu caput que diz assim, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do de estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Bem interessante aqui o que tenta fazer o legislador reformista. Vamos então analisar esse 452A, que ele é muito bom precedido. Primeiro, formalismo. Lembra que eu falo, quando a lei dá a cola do formalismo, a gente aplica. Então, é um contrato formal é um contrato escrito. Eu posso ter trabalho intermitente verbal, Tássio? Não. Tem que ser um contrato escrito. Tem que ser um contrato escrito. Nesse contrato escrito, formal, solene, deve conter o valor da hora de trabalho. Então, escrito, formal, deve conter o valor da hora de trabalho que não pode ser inferior perdão, ao valor horário, do salário mínimo ou daquele devido aos demais empregados que trabalham de forma intermitente ou não. Exerça a mesma função como intermitente ou não. Então, o legislador cria aqui, pode voltar por favor, o legislador cria aqui claramente para mim uma isonomia salarial. Criou uma isonomia salarial que cá para nós é um absurdo. Como assim? Eu sou eu o sou fixo da empresa, recebo os 5 mil. O intermitente está sempre, hora trabalha não trabalha, vai ter a mesma, mesma garantia horária que a minha? Então, contraste todo mundo, intermitente, óbvio. Óbvio, muito melhor para o empregador. Então criou-se que misonomia? Não sei. Mas criou-se, é certo? Em relação ao valor da hora de trabalho, nós já tínhamos essa previsão que permanece válida: que é o J358 da SDI 1 do TST. Quem trabalha mais ganha mais, quem trabalha menos ganha menos. Então, se eu trabalho de, eu trabalho é, com atividade na atividade, eu recebo meu salário proporcional à minha jornada observado o salário mínimo ou o piso da categoria. Então, essa orientação aqui permanece viva. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito, é válido o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Então, essa mesma orientação que eu aplico para o regime de tempo parcial, nada impede que eu aplique ela para o, para o trabalho intermitente. Ok? pula uma linha, uma observação, eu vou ditar. Coloca uma dica do RR, uma observação aí no seu caderno. Vou falar. O posicionamento jurisprudencial, quero que você deixe isso aí bem, bem vivo aí, dessa J358. Coloca aí. OBS, ou dica do RR. O posicionamento jurisprudencial permanece válido. O posicionamento jurisprudencial permanece válido. Ao empregado contratado, para o trabalho intermitente O posicionamento jurisprudencial Permanece válido Ao empregado contratado Para o trabalho intermitente Vírgula não podendo, não podendo Receber o valor Da hora de trabalho Não podendo receber o valor Da hora de trabalho Inferior Inferior ao salário mínimo Ou Piso da categoria. Com isso, acho que a gente destrincha o 452A. Né? Tudo bem. Período de atividade com inatividade. Então, tem que chamar. Como é que me chama? Tem a convocação. Convocação tem prazo? Tem prazo. E se eu não responder? E se eu ficar quieto? Olha lá. 452A, parágrafo primeiro. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz. Qualquer meio de comunicação eficaz. Abriu a porteira. Telefone, e-mail, WhatsApp, redes sociais em geral. Qualquer meio eficaz. Tô confusão. Para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos três dias corridos de antecedência. Então, comunicação por qualquer meio eficaz. Não é isso? Qualquer meio eficaz comunica nessa, nessa comunicação, já informa a jornada, e essa comunicação ocorre com três dias corridos de antecedência. Tem mais, cadê? Parágrafo segundo, vamos botar lá. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil, para o empregado é um, três dias, ó, volte aqui por favor, para convocação, três dias corridos de antecedência, para convocar, o empregador chamar. Para o empregado aceitar um dia útil para responder ao chamado. Presumindo o silêncio, recusa. Se não respondeu, recusou. E olha aqui, vou fixar. Você se continua sendo meu empregado, para não deixar nenhum espaço. A recusa não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Se recusou, não tem problema. Você continua sendo meu empregado. Isso não afastou a subordinação. Ah, se eu não responder, eu estou agindo de falta grave. Não. Isso também me autoriza claramente que eu possa ser um traba trabalhador intermitente de cinco empresas. Então não posso prestar para cinco empresas diferentes? Sim. Não sei quando vão me chamar, quando não vão me chamar, eu fico aqui parando. Me chamou, pego, me chamou, pego, me chamou, pego. Me chamou, não estou podendo, não respondo, é recusa, eu continuo sendo empregado daquela. Claro. Qual é a desvantagem para o empregador? Nenhuma. Quando você não vem, não te pago. Você é meu empregado, está nos meus quadros, a lei autorizou, você é subordinado, você é empregado, mas não, não pago. É suspensão do seu contrato de trabalho, então faz mal nenhum. Óbvio, senão não seria assim, né? Aí venha é para mim, diferente só para alinhar dos demais países. Então, texto que em todo lugar tem isso, em diversos países, que existe a modalidade de trabalho intermitente, no período de inatividade, o empregado recebe alguma coisa, não de forma integral, mas recebe alguma coisa, recebe uma ajuda. Aqui não. Comparar é difícil. Para, parágrafo 4. Aceita a oferta para comparecimento ao trabalho. Vamos depois destrinchar tudo isso. A parte que de descumprir sem justo motivo, a parte, tá, gente, tanto o empregado quanto o empregador que desse cumprir sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias multa. Penalidade inédita criada pelo legislador reformista, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Quero ver o empregador pagar a multa. O empregado pagar a multa é fácil, né? Notem, o período de inatividade, vou, vou, vou repetir isso aqui, ele não representa tempo à disposição do empregador. Repete, repito. O período de inatividade, horas que eu trabalho, hora no eu não trabalho, não representa tempo de posição do empregador, tá? Ficando, estão assim, suspenso o contrato de trabalho. Entretanto, aí você tem que saber isso agora, todo o período do contrato, não só o período que você, de fato, labora, já chego lá, todo o período do contrato será computado para efeito de férias. Mesmo o período que você não trabalhar, não importa, do contrato vai ser computado para o cálculo, para o período de férias. Na própria convocação, nós já vimos, será informada a jornada que não poderá ser superior à jornada legal, à jornada constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tranquilo quanto a isso. A reforma cria, foi o que eu disse, uma multa, cria uma multa inédita, cria uma penalidade, uma penalidade inédita, mexe com o poder disciplinar do empregador lá. Desmembrando o poder diretivo do artigo 2 da CLT Traz uma multa inédita Que pode ser aplicada tanto para o empregado Quanto ao empregador Quero ver para o empregador na prática, né? Caso não haja, então, a prestação de serviço Renzete Tudo bem, mas como é que seria isso, né? Essa multa Vamos lá na telinha Vou abrir uma tela aqui para a gente fazer um exemplo Vamos imaginar que eu tenha recebido o chamado Então chegou a comunicação Do empregador ela chegou no prazo, tá? Para eu trabalhar três dias. Então, vou trabalhar três dias. E a remuneração pactuada, ajustada, ficou em 500 reais. Empregado aceitou. Ok. Empregado aceitou. Se houve, houve aceitação, será necessário o pagamento da outra parte... Caso não compra ou do empregado, do empregador de 50% que o empregado tinha aceitado, mas vamos dizer que ele não apareceu. Multa de 50% que vai dar 250 reais. Eu não sei já qual é o valor que eu vou receber. Opa, tá aqui. Que eu vou receber ai. Que eu vou receber os 500. Enfim, se o empregado foi convocado, aceitou o chamado, não ir trabalhar, multa de 250, 50%. Se eu chegou lá para trabalhar, o empregador fala, não, não tem nada para você não, foi, um, foi, foi um, um erro nosso, 250 reais. Só que permite se a compensação. compensação para quem? Compensação para o empregador, não para o empregado, né? Esse dispositivo, essa multa, preste atenção aqui, tá? Vamos fazer um gancho com uma outra parte do nosso curso, isso é importante. Esse dispositivo, ele altera Toda a base, repete, repito, esse dispositivo, ele altera toda a base do poder disciplinar do empregador, previsto no artigo 2º da CLT no poder diretivo, né, poder disciplinar é só uma subdivisão. Não havia previsão de multa para empregado, não tinha. era um cabíveis apenas o quê? Advertência verbal ou escrita, que embora não seja previsto na CLT de forma expressa, é costume trabalhista, a única previsão que tem na lei da mãe social, suspensão disciplinar por no máximo 30 dias, e a mais grave que dispensa por justa causa aquelas hipóteses do artigo 482 da CLT, que é um rol meramente exemplificativo, mas é o nosso norte. Então, trouxe aqui uma multa que não existia de fato. Não existia. Vamos seguir. Aí vem o parágrafo 5. O período de inatividade, já falamos, não será considerado tempo à disposição do empregador, Poder um trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Então, muito claro que não tem exclusividade. Você pode prestar trabalho intermitente, como você preferir, para quem você quiser. Para diversas empresas. Quem for te chamando, você vai aceitando. Quem não for... Paciência. Não altere nada o meu, meu bolso, né? Pensa o um empregador assim. Parágrafo sexto. Aqui sim. Uma mini rescisão sem ser rescisão. Ao final de cada período de prestação de serviço... O empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Acabou aquela, aqueles, aqueles três dias? Lembra no meu exemplo? Desconvoquei para três dias. Remuneração de 500 reais. Acabou. Você recebe de imediato uma mini rescisão, sem ser rescisão, porque você continua sendo empregado. Vai incluir o que nessa mini rescisão? Olha lá comigo. Inclui as seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, férias mais um terço, décimo terceiro salário proporcional repouso semanal remunerado e adicionais legais. Férias vai ser o filão das provas, né? Férias. Como assim recebo férias? Eu só não recebo férias quando eu completo o período aquisitivo, trabalho 12 meses. Isso. Aqui não. Acabei o primeiro período que eu trabalhei já recebo as férias proporcionais? Isso. Eu recebo férias sem gozar as férias? Isso. Vixe. É vixe mesmo, tá? Já explica e exemplifica. Vamos passando aqui primeiro. Olha o parágrafo 7 O recibo de pagamento deverá conter discriminação dos valores pagos relativos a cada, cada uma das parcelas relativas ao parágrafo 6º. Discriminar? Só para eles? Para os demais, não? Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do FGTS na forma da lei. Com base nos valores pagos no período mensal... E fornecerá o empregado comprovante comendo essas obrigações Tá, tudo bem Efetua o recolhimento Da contribuição previdenciária do FGTS Quando eu trabalho Período de atividade Faz a média mensal Quando eu não trabalho, não recolhe Se eu sofrer um acidente não fica? Ah, mas não tem carência Mas tem que ter uma parcela pelo menos Uma contribuição na verdade E aí? Ah, isso vai dar muito pano pra manga, hein? E o empregador fornece o comprovante ao empregado. Tá, comprovante da Previdência é fácil, até vai. Agora, comprovante do, do fundo, eu acho que o legislador não sabe nada, não sabe que a gente paga o FGTS depo, depois naquela listagem de todos os empregados. Eu dou tudo aquilo para o empregado? De todos os outros ali no meio? Não sei. Temos lacunas. Temos lacunas. Parágrafo nono a cada 12 meses o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador então a cada 12 meses não é a cada 12 meses trabalhado não a cada 12 meses viu O empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias não é 30 dias é um mês se for o um mês tem 28 dias só 28 dias não é 30, como para os demais empregados no artigo 130 da CLT, é só um mês. Período no qual não pode ser convocado para prestar serviços. Quer dizer, durante as férias, se ele me chamar, não pode. Então, férias sem dinheiro. Primeiro que, de repente, não vai receber nada, porque eu nunca trabalhei. Só eu 12 meses e vou, um, vou ficar um mês em casa. E nesse um mês ele não pode nem me chamar se precisar de mim. Então, férias duro? Para que ter férias? Quem quer ter férias sem, sem duro? É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, sem dúvida. Então, veja, ao contrário dos demais empregados, preste atenção, que recebe os valores referentes às férias no momento do seu gozo, período concessivo, né, período do empregador, período concessivo, o trabalhador intermitente recebe as férias ao final de cada prestação de serviços. Recebe não goza. É verdade. Então, exemplo, vamos imaginar, eu trabalhei um final de semana uma telinha aqui, por favor Ó, exemplo Me convocou Eu trabalhei um final de semana Beleza? Beleza o, o pagamento é imediato Então, no domingo Eu recebo Pela interpretação literal É isso, domingo eu recebo Recebo tudo Recebo tudo como se fosse uma extinção do contrato Mas ele persiste porque é um contrato indeterminado, você não pode nunca esquecer disso. Me convocou no final de semana, eu aceitei e trabalhei. No domingo acabou o expediente, uma mini rescisão, recebo tudo. Recebo tudo e o contrato persiste, porque ele é indeterminado, ele não é uma modalidade de contrato por prazo determinado, ele é indeterminado, ele é a regra. Recebo as férias proporcionais e não gozo. Não gozo das férias. Isso é importante. Anota no seu caderno, por favor, vou ditar. Ao contrário, anote, falei, mas eu vou ditar. Ao contrário dos demais empregados, ao contrário dos demais empregados, não coloca assim não, regidos pela CLT, que está errado, que o intermitente é regido pela CLT, tá? Ao contrário dos demais empregados, que recebem valores, que recebem valores referentes às férias, que recebem valores referentes às férias no momento do seu gozo, Pode colocar entre parênteses. Período concessivo, o trabalhador intermitente, ou intermitente, tanto faz, receberá ao final de cada prestação de serviço. Se quiser copiar aquele exemplo. Exemplo, trabalhou um final de semana, vírgula, no domingo recebe tudo, como se ó, Olha o que eu disse, como se estivesse rompendo, extinguindo o contrato de trabalho, mas o contrato persiste, pois ele é por prazo indeterminado. Isso é bom. Tudo bem? Tranquilo? Notem ainda, tá? porque a gente já leu da legislação aí. O descanso semanal remunerado, o repouso, é em regra pago, mas não é gozado. Porque você pode trabalhar no domingo, receber no final do domingo. Não volta segunda, não volta terça, dá um pago repouso, mas não goza. Então, lei 60549 também vai pro lo aí. Ressalte-se ainda que o legislador reformista, já falei só para frisar, ele refere-se ao transcurso do prazo de 12 meses para as férias. Ele fala... Transcurso do prazo de 12 meses para as férias Ele não disse 12 meses de atividade São 12 meses do contrato para as férias Não 12 meses de atividade Já que tem alternância entre período de atividade e inatividade O que nos leva a entender Que o período de inatividade É contado para as férias que seja, que seja Porque o cara vai gozar férias E não recebe um centavo, não mexe no bolso do empregador Então deixa passar Assim pensou o legislador reformista, não tem nenhum problema Em resumo No momento do gozo de férias, no momento do gozo de férias, o empregado não receberá remuneração, é verdade, pois o valor, ele já recebeu, o valor foi pago no final de cada período da prestação de serviços. É isso que aconteceu. Então, como esse contrato vai funcionar, como ele vai ser impactado na prática trabalhista, aí são outros 500 precisamos de um TST forte para se manifestar, precisamos de decisões fortes do judiciário, claro, agora que isso vai dar uma confusão tremenda, vai, só para fechar mesmo aqui esse ponto, eu tem pou... não tenho muito tempo fui dar uma palestra só para pessoal de RH no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, lugar lotado, lotado, só tinha galera de RH, só chefe de RH mesmo, só gestor de RH, de empresas de média, grande porte e não todos, claro. Diversos deles me pegavam lá no cafezinho, no intervalo, e não sabiam nada sobre o trabalho intermitente. Alguns desconheciam o trabalho intermitente. eu peguei muito isso aqui, porque isso aqui envolve muito o RH. Tem gente que não sabia, não ouviu falar. Aprendeu naquela tarde ali comigo, naquela palestra. E queria correr para aplicar na empresa. O cara já não sabe. Vai fazer lambança para aplicar. Situações que o nosso legislador reformista trouxe e que vai dar trabalho. Viu? Aqui vai dar trabalho. Mas não tem problema, vamos seguir, porque tem mais contrato, mais alteração do contrato de trabalho. No próximo bloco, vou ficar te esperando num clique de mouse para seguir junto com o RR aqui. Estou te esperando. Bom, diz que o intermitente dá trabalho, mas o trabalho não dá trabalho. Tchau.